Mas é um desafio que eu lanço, um este desafio, que é um desafio que acho que vai dar muita felicidade a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que é criarmos uma série de louvores, cada um criar uma série de louvores, ou pelo menos um louvor, para exemplificar, com este ritmo. Seis, pausa, seis, pausa. Não sei se falhei. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é fácil. Pode, pode haver milhares de maneiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top. Isto é top das galáxias. Agora meter aqui uma letra apropriada.